Pai, só um rabo. Ah, por quê, mãe? Olha, o cara tá no pneu. sozinho em casa acho que eu vou tocar uma tá Você é um lixo, mano. eu não acredito. Eu não acredito. Você é um lixo, cara. Você é um lixo, cara. Ah, vai a merda, vai. Loss a turba. <risos> Saber quem é que dá joinha, joinha nessa porra. Se inscreva no canal, compartilhar pai, não sei o que lá. Comentar mesmo e dar gostei no vídeo e tudo mais. Quero nem saber. Nesse YouTube, nessa porra, esse vídeo é bem massa, pra compartilhar até o talo. Eu sou o Totário e gostaria de agradecer por ter assistido o vídeo. Comente aí no vídeo o vídeo que você mais gostou e o que você achou uma bola. Se tiver alguma coisa que você gostaria de ver a gente fazendo nos vídeos, comente também. Tchau, amigo. Até a próxima.